Boa tarde a todos, boa tarde a todas, meu nome é Walter Pomar, eu estou aqui em nome da equipe do Centro Cultural Esperança Vermelha, abrindo mais essa atividade do Centro Cultural, para quem não nos conhece, nós somos um Centro Cultural que funciona na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, existimos há alguns anos, Funcionamos numa casa no centro da cidade, onde a gente dispõe de espaço para reuniões, para cursos, para atividades culturais, para o que a gente chama de aventuras gastronômicas, aliás, houve uma hoje, para também um sebo e um brechó. O espaço é aberto à esquerda de Campinas e é financiado, é sustentado por contribuições militantes das pessoas que apostam nesse tipo de iniciativa. Então, nós temos pessoas sem partido, pessoas de alguns partidos de esquerda, pessoas, especialmente do PT, de variadas... E ...muitas pessoas sem tendência alguma. Uma dessas atividades é promover cursos e promover debates entre os debates, evidentemente, aqueles que dizem respeito à conjuntura, né? à situação política, econômica, social, internacional e nacional. Então, nós estamos no início aqui do ano de 2022, aliás, espero que todos tenham, dentro do possível, iniciado bem esse ano, e esperamos todos terminar bem melhor esse ano 2022. Dois, nós agendamos três atividades. Uma delas foi uma aventura gastronômica que se realizou hoje. O nome é simpático e a motivação é mais simpática ainda. Né? Antes da pandemia, a gente fazia aos domingos uma refeição coletiva que era feita por um companheiro ou uma companheira nossa e isso permitia uma entrada de recursos para sustentar o centro além de ser um momento de congraçamento, enfim, de relacionamento bastante interessante. E a gente tem mantido agora nessa fase de pandemia com o sistema delivery. Então, a gente já fez uma aventura gastronômica eh, e vamos fazer outras regularmente, porque isso contribui bastante para a sustentação do centro. Eh, uma outra atividade com que nós iniciamos agora o ano foi um curso. Eh, nós temos feito cursos bastante interessantes, história da África, teoria da educação, e nós iniciamos com um curso bem relâmpago, no dia de ontem, marcando o centenário de fundação do Partido Comunista. É, o curso foi oferecido numa sala Zoom como essa e foi também transmitido é, pela página do CCEV, do Centro Cultural Esperança Vermelha, né? e, portanto, está disponível para quem quiser assistir. E, por fim, entre essas atividades, a gente tem hoje essa atividade sobre conjuntura e, iniciando agora a semana, a gente vai ter a primeira roda de conversa, exatamente com eh, a participação do Adriano Bueno, que é quem ancora a roda de conversa. E vamos ter, eu chequei com ele agora, a participação nessa primeira roda de conversa, da companheira Guida Calisto, nossa vereadora aqui, parte da bancada do Partido dos Trabalhadores, da bancada da esquerda na Câmara Municipal. Ela vai falar sobre o primeiro ano do governo Dário Saad. Né? Então, a roda de conversa começa às 19 horas, vai ser ancorada pelo Adriano Bueno e vai ter a participação da Guida Calisto. Então, quem quiser acompanhar, pode também é, buscar nas redes sociais ou entrar em contato conosco, aqui mesmo pelo chat aqui da sala Zoom, a gente passa eh, os dados. E no dia de hoje, a gente está fazendo essa conversa sobre conjuntura. Né? Nós demos um título bem amplo para a conversa. A nossa ideia é discutir os desafios de 2022. Então, a nossa proposta aqui é iniciar, coube a mim isso, com uma fala didática, só pontuando as questões é, sobre a situação mundial e regional, sobre a nossa luta contra o bolsonarismo, contra o lavajatismo, contra o neoliberalismo, vamos abordar a polêmica sobre o Alckmin, a polêmica sobre a federação, as eleições para governador, né? para congresso e para a presidência da república, que acontecem esse ano, e um pouco do que a gente chama dos desafios do Lula, né? que, na verdade, são os desafios da esquerda brasileira como um todo. Então, sem mais, a nossa proposta é... Eu faço uma fala inicial aqui, colocando alguns pontos sobre é, esses temas que foram citados, e, em seguida, a gente abre para que quem está aqui fale. A ideia não é fazer perguntas a quem está fazendo essa exposição inicial, a ideia é contribuir para o debate. Ao final, eu faço uma amarração... E nós encerramos. O nosso propósito é, ir no máximo, até 19h30. Né? Nós fazemos essas atividades às vezes domingo à noite, porque, por incrível que possa parecer, é um horário onde o comparecimento e a tranquilidade são maiores. Então, essa é a proposta, tá certo? Lembro, mais uma vez, a Paula já fez isso, que além dos que estamos aqui na sala Zoom acompanhando e podendo interagir, existem também aqueles que estão na. É, transmissão pelo Facebook. Os que lá estão e que quiserem se juntar a nós devem escrever para alguém do Centro Cultural Esperança Vermelha solicitando o link é, de acesso aqui à sala Zoom. Mas, naturalmente, também podem ficar por lá. A única coisa que a gente vai perder vai ser a capacidade de interação. Bom, então, sem mais delongas, é, eu vou fazer então... A essa fala é introdutória e, em seguida, a gente abre para falas de todos os que estamos participando. Né? Eu queria começar pelo ponto situação mundial. Né? Quando a gente pensa em situação mundial, a gente pensa, em primeiro lugar, na disputa entre Estados Unidos e China. Sobre isso, começo falando dos Estados Unidos. Havia uma expectativa muito grande de que, com o fim do governo Trump e com o início do governo Biden, os Estados Unidos conseguissem achar seu rumo. Né? E havia muita expectativa de muita gente que os Estados Unidos achassem um rumo diferente daquele que marcou os últimos anos. Bom, aparentemente, nem uma coisa nem outra estão se verificando. Né? A situação da economia e da sociedade dos Estados Unidos continua muito complicada. Os incentivos econômicos que o governo Biden vem adotando, são, em boa parte, direcionados para a indústria armamentista, mostrando que toda aquela propaganda acerca dos investimentos produtivos, novas energias, famílias, etc., não são mentira. Há também esses investimentos, mas são uma parte da verdade. Existe a outra parte, que é o tradicional complexo industrial militar capturando recursos da sociedade, através do Estado, para financiar a sua maquinaria de morte. Só que isso se faz num Estado, o Estado dos Estados Unidos, numa sociedade, a sociedade dos Estados Unidos, que está muito é, com dificuldades para enfrentar essa realidade imposta pela concorrência chinesa. Mas não se trata só de um problema econômico, mas também de um problema político. O governo Biden é, não superou o trumpismo, Trump segue forte, a oposição republicana de direita segue muito forte e há possibilidade de, nas eleições intermediárias que acontecem esse ano, o governo Biden sofreu uma derrota felomelal, como diria um antigo secretário-geral do PT. Então, esse é o quadro é, nos Estados Unidos, né? um quadro em que a situação econômica, social e política segue com muito complicada, e o desdobramento disso é que, ao contrário das expectativas, a principal carta que o governo Biden continua dispondo é a carta da pressão político-militar por sobre os seus aliados e contra os seus adversários. Então, todas as movimentações que o Biden tem feito eh, desde que foi eleito surpreendem pelo tradicionalismo, pelo convencionalismo, ou seja, são típicas movimentações de uma potência imperialista, que está fazendo pressão em todos os cantos para ver se, através da ameaça, da chantagem, do predomínio militar, impõe sua vontade, o que tem impactos muito grandes, ou seja, a depender do andar da carruagem, isso pode levar a uma escalada de conflitos militares ou aparentados com isso, e também vai levar, está levando a uma pressão permanente para manter o controle dos Estados Unidos sobre aqui a América Latina. Então, essa é a primeira questão que eu queria destacar. No cenário mundial, os Estados Unidos continuam enfrentando o seu adversário principal, que é a China, utilizando como arma principal a mesma de antes. Não, até o momento, não tiveram êxito as operações que o governo Biden prometeu fazer e veio tentando fazer no sentido de dar um salto econômico tecnológico que lhe permita recuperar a dianteira ou manter a dianteira é, que marcou os Estados Unidos nos últimos anos. Em relação à China, você tem um quadro distinto, mas ao mesmo tempo complicado. Quer dizer, a China vem insistindo... É, com muita ênfase na economia como sendo a carta fundamental é, no enfrentamento do desafio estadunidense. Não só com investimentos econômicos vultosos, não só com investimento muito forte no âmbito científico, tecnológico, produtivo, não só com investimento na expansão é, chinesa, através de acordos de cooperação, investimentos diretos, etc., com sócios no mundo inteiro, eles vêm investindo muito nisso, e têm tido até o momento êxito nessa operação, mas com dificuldades colossais, não só porque enfrentam a concorrência dos Estados Unidos e dos seus aliados, mas também porque a China é um mundo com imensas contradições e problemas internos. Então, aos chineses, diferente dos Estados Unidos, o conflito militar não é interesse, mas, ao mesmo tempo, eles já não podem mais escapar de certas situações, porque a presença chinesa pelo mundo afora, a presença dos capitais chineses pelo mundo afora, não pode ser desacompanhada da capacidade dos chineses de defender seus interesses. E é óbvio que isso significa, como vem significando nos últimos anos, um crescente investimento na indústria militar. Que tipo de desdobramento isso vai ter, a gente não sabe ainda mas nós temos de um lado uma potência que, como sempre, apela para a guerra ou para a ameaça de guerra, e de outro lado a gente tem uma potência ascendente que não tem, na sua tradição histórica, conflitos externos como sendo um elemento permanente, mas que tem crescentemente tomado medidas protetivas. Que desdobramento isso vai ter a ver? A presença chinesa aqui na América Latina é uma presença expressiva, certo? Quer dizer, em vários países da nossa região, os chineses, desde há muitos anos, vêm mantendo investimentos, vêm fazendo acordos, vêm garantindo a presença política e cultural e não parou isso nesse período. Ou seja, os chineses não recuaram da sua intenção de ter presença na América Latina e no Caribe. O exemplo mais recente disso foi o reconhecimento por parte da Nicarágua de que os chineses são um só país. E, portanto, a Nicarágua é o mais recente dos países que rompeu relação com o Taiwan, né? o que para os chineses tem uma importância imensa e terá uma importância também para os nicaraguenses. E, se vocês lerem o editorial do principal jornal de direita da Argentina, né, é, vocês vão encontrar referências furiosas à aproximação entre o governo é Alberto Fernandes e a China. Quer dizer uma preocupação em dois locais diferentes do continente é uma preocupação dos Estados Unidos e da classe dominante local com a aproximação com os chineses. Lembrando que a aproximação com os chineses não tem aquela pegada que no passado, tá certo, poderia ter aproximação com os soviéticos ou com os cubanos, né? Não carrega necessariamente uma dimensão político ideológica transformadora nem nada disso. Há, sim, uma disputa brutal por espaços, por recursos, por presença, por influência geopolítica, e com a diferença que os chineses, seja pela distância, seja por vocação, não acompanham o seu investimento de ameaças. Né? O terceiro ponto que eu queria falar sobre a situação mundial é sobre o quadro aqui na América Latina e no Caribe. É, nós tivemos, de 2008 para frente, uma ofensiva geral dos Estados Unidos sobre a região. Essa ofensiva não foi vitoriosa em todos os lugares. Eles não conseguiram derrubar o governo cubano, não conseguiram derrubar o governo venezuelano, não conseguiram derrubar o governo nicaragüense. E tiveram que engolir uma surpreendente vitória da oposição no México. Mas, em outros países da região, os que eu não citei, os Estados Unidos mantiveram, o controle ou recuperaram o controle que havia sido perdido. Passaram a ter governos aliados. Então, esse foi o primeiro momento. Um segundo momento é quando, em alguns desses locais, onde os Estados Unidos conseguiram derrotar forças progressistas e de esquerda, essas forças conseguiram retomar o governo. O caso mais destacado é o da Argentina e o da Bolívia mas nós tivemos bem recentemente o caso de Honduras, países onde as forças progressistas e de esquerda foram derrubadas ou por golpes ou através de processos eleitorais sob forte pressão externa, tá certo? Na Bolívia houve um golpe, em Honduras houve um golpe, na Argentina houve um processo eleitoral, mas nesses três casos, onde os Estados Unidos haviam obtido vitórias, as forças progressistas e de esquerda recuperaram o controle. Isso não restabeleceu aquela situação que havia em 2008. Em 2008, os setores progressistas e de esquerda governavam grande parte da América Latina e Caribe. Hoje, nós governamos menos territórios do que naquela época. A grande diferença é o México. Né? Mas é sempre importante lembrar que, embora a gente saiba muito sobre o México, a verdade é que a dinâmica política do México é distinta da dinâmica política do resto da região. Né? Muito bem. O que vai acontecer nesse ano de 2022 será decisivo para definir se, no futuro, próximo, a gente vai recuperar aquela situação de 2008 ou não. Haverá especialmente dois processos eleitorais de imensa importância. Né? Nós tivemos o processo, teremos perdão, o processo no Brasil, e o processo na Colômbia, e, além disso, haverá a conclusão do processo eleitoral e constituinte no Chile. Nós tivemos no Chile um levante popular, tivemos a convocação de uma eleição constituinte, uma eleição constituinte vencida pelas forças de esquerda e uma eleição presidencial vencida pelo campo de centro-esquerda. Só que esse processo se concluirá nesse ano com a finalização da Constituição. Então, nós temos três batalhas, entre muitas, nesse ano de 2022, que eu queria chamar a atenção aqui na nossa região. É a conclusão do processo constituinte no Chile, a eleição no Brasil e a eleição na Colômbia. Né? No caso da Colômbia, se a esquerda conseguir triunfar, né, nós vamos ter uma novidade similar àquela que a gente teve no México. Né? É durante todo esse período, de 1998 até. 2008, período em que a esquerda foi ganhando muitos governos aqui na região, nós não conseguimos ganhar no México e não conseguimos ganhar na Colômbia. E agora nós governamos o México e podemos vir a vencer na Colômbia. É importante deixar claro que, quando eu falo nós, eu estou sendo muito amplo, geral e restrito. Ou seja, nós é qualquer coisa que não seja o lado de lá, porque, a rigor, as forças de esquerda e progressistas na região são muito diversificadas, tem posições muito diferentes sobre questões fundamentais e não necessariamente são forças que possam ser 100% classificadas como de esquerda por um critério mais rigoroso. De toda maneira, nesse ano de 2022, no âmbito mundial e regional, muita atenção para o que está acontecendo nos Estados Unidos, especialmente na eleição suplementar que vai ocorrer lá: se o Trumpismo derrotará o Biden ou não. Se derrotar, atenção. A tradição manda que o governo Biden vai inventar uma guerra ou antes da eleição ou depois. Essa é a tradição na classe dominante dos Estados Unidos quando se vê diante desse tipo de situação. É preciso acompanhar o que está acontecendo na China para saber se eles vão conseguir lidar com os desafios imensos que eles estão é, tendo pela frente. E aqui na nossa região, muita atenção para a finalização do processo constituinte no Chile, para a eleição na Colômbia e para a eleição no Brasil. Caindo para o caso brasileiro, né, eu chamaria, destacaria, é, três grandes temas. Né? O primeiro grande tema é como é que a gente avalia o governo Bolsonaro. É, tem predominado na esquerda brasileira, na minha opinião, uma avaliação que é mais agitativa do que propriamente analítica. Né? Então, por motivos óbvios, é, tudo que a gente pode é, destacar de criminoso, de errado, de ofensivo, de antinacional, de antidemocrático, de antissocial, de antidesenvolvimento do governo Bolsonaro, a gente destaca, tá certo? E tudo isso tem muita base material, não estamos inventando nada, não estamos mentindo, não estamos fazendo nenhuma fake news. É um governo, sob qualquer aspecto, é um governo que é inimigo do povo brasileiro, inimigo da nação brasileira, inimigo da democracia, inimigo do bem-estar, do desenvolvimento e da ciência e da tolerância e do que mais vocês quiserem, sem falar dos bons modos, tá certo? do bom senso e da estética. E suposto, tá certo? e suposto, é também um governo que tem bala na agulha, ou seja, é um governo que tem muito dinheiro para gastar, é um governo que não tem limite, não tem é, demonstrado nenhum medo no enfrentamento dos inimigos, é um governo que adota a linha do ataque permanente e é um governo de merda, que mantém, apesar de tudo, um apoio um núcleo duro de apoio popular bastante sólido. Então, ainda que seja verdade que é um governo que vem perdendo cada vez mais espaço, na minha opinião, não é um governo que a gente deva subestimar como inimigo, tá certo? Até hoje, desde que o Fernando Henrique Cardoso comprou a reeleição no Congresso Nacional, e é sempre bom lembrar que aquele cidadão tão fino, tão educado, tá certo? Comprou comprou voto para aprovar o Instituto de Reeleição do Congresso Nacional. Desde que se inventou a reeleição, não houve nenhum presidente no exercício do cargo que não tenha sido reeleito. Fernando Henrique foi reeleito, Lula foi reeleito, Dilma foi reeleita. Então, nós não estamos enfrentando um adversário que, na minha opinião, que deva ser considerado como cachorro morto. É alguém com muitas dificuldades, que tem pouco o que mostrar é alguém que tem uma folha corrida de crimes, mas, ao mesmo tempo, não é, na minha opinião, um adversário que se deva considerar como liquidado. Tá certo? Até porque uma parte da classe dominante tem o que é agradecer ao Bolsonaro. Quer dizer, os ricos estão mais ricos do que nunca e vem vendo o Bolsonaro cumprir o programa que ele prometeu que cumpriria ao país. Né? Muitas vezes a gente vê economistas nossos fazendo críticas ao governo Bolsonaro como se o governo Bolsonaro tivesse como propósito é, cumprir um manual de bom comportamento na gestão econômica. O propósito do governo Bolsonaro é transferir renda, riqueza e poder de baixo para cima, dos trabalhadores, para os ricos desse país. E ele tem feito isso. E uma parte da classe dominante aplaude isso. Se vocês olharem o resultado das pesquisas, vocês vão ver que a aceitação do Bolsonaro nas camadas mais ricas da população é muito expressiva. Eles sabem que o governo Bolsonaro governa para eles. Um segundo elemento que eu queria chamar a atenção em termos do cenário nacional é do lavajatismo, né? ou seja, nós tivemos a entrada em cena da candidatura do Moro. É uma candidatura que ainda não demonstrou ter capacidade de chegar até o fim, mas é uma candidatura que vem recebendo ainda um apoio expressivo do setor não bolsonarista da direita brasileira. A direita brasileira tem um setor bolsonarista, claro, e a direita brasileira tem um setor não bolsonarista, que é de extrema direita também. Tem muita gente que tenta passar o pano, às vezes inadvertidamente, em relação ao Moro. O Moro é um cidadão que, do ponto de vista do respeito à democracia, é um desastre total, tá certo? É uma concepção lavajatista, perigosa, tão perigosa quanto a do Bolsonaro, sob formas diferentes, e tem o apoio descarado e explícito de setores importantes da direita brasileira, da classe dominante, do empresariado, dos meios de comunicação e de muitos setores do aparato de Estado. O lavajatismo não se resume à Operação Lava Jato nem à pessoa do Moro. Uma parte importante do aparato do sistema judicial brasileiro está nessa vibe. Então, ainda não dá para a gente falar que esse cidadão tem potencial para desalojar o Bolsonaro e ir ao segundo turno contra nós, mas não é ainda, na minha opinião, uma candidatura que se deva descartar completamente. Agora, atenção, se essa candidatura não tiver êxito, tudo indica que tá, não há mais tempo para viabilizar uma outra invenção. E tudo indica, neste caso, que a eleição vai ser polarizada mesmo entre nós e o bolsonarismo. Né? Ou seja... Eu tenho uma impressão que as demais candidaturas da chamada terceira via, as candidaturas da direita não-bolsonarista, eu tenho a impressão que não tem mais tempo hábil para que surja um outro nome, a não ser o próprio do Moro. Se o nome do Moro não emplacar, muito difícil será que outros emplaquem, como Dória ou outras figuras do gênero. E é muito mais provável nesse cenário que a disputa seja polarizada entre Bolsonaro e Lula. Isso, claro se não houver nenhum fato novo extraordinário. Vamos lembrar que, mais ou menos nesse momento do ano, em 2018, tinha gente muito inteligente, muito poderosa e muito influente, que batia na mesa dizendo, de uma coisa eu tenho certeza, Bolsonaro não será presidente do país. Bom, nós sabemos o que aconteceu. Então, a realidade muda muito rápido nos momentos de crise, e a gente está num momento de crise. Portanto, pode acontecer, sim, de, apesar das dificuldades da candidatura Moro, apesar das dificuldades surgir uma outra alternativa de terceira via, apesar de tudo indicar na hipótese do Moro não emplacar que a disputa vai ser mesmo entre o Bolsonaro e nosso campo, pode acontecer um fato novo que crie uma reviravolta. A gente tem que estar esperto para isso. É um equívoco, na minha opinião, a gente achar que a política brasileira se define só no âmbito das pessoas, dos partidos, das instituições, das regras. Tem a grande luta entre classes sociais que está tremenda e que, de um jeito ou de outro, vai se manifestar nas eleições. Né? Bolsonarismo, lavajatismo, e eu queria chamar a atenção também para as forças neoliberais, né? O foco nosso no Bolsonaro e na Lava Jato, às vezes, faz a gente perder de vista que o grande patrocinador do golpe de 2016 foi o neoliberalismo. Bolsonaro não era nada em 2016 e o Moro, embora tivesse uma enorme influência naquele momento, não foi a força decisiva na operação do impeachment da presidenta Dilma, tá certo? Então, a operação decisiva ali foi feita pelas forças neoliberais tradicionais, pelo PSDB, pelo MDB, pelo PSD e por outros variados grupos que se afinam com essa chamada política neoliberal, que estava traduzida naquele momento no programa Ponte para o Futuro, do MDB do Temer. Né? Esses neoliberais estão muito divididos sobre como vão se comportar na eleição de 2022 aqui no Brasil. Tem um setor que continua apostando no Bolsonaro, tem um setor que está apostando na terceira via, no caso agora no Moro, e tem um setor que acredita que o Moro não vai decolar, que o Bolsonaro será derrotado, e, portanto, já estão tentando influenciar, domesticar e cooptar as forças de esquerda. Tem essas três posições entre os chamados neoliberais. Né? E, obviamente, os neoliberais são muito engraçados, eles tentam se desvincular do lavajatismo, se desvincular do bolsonarismo, se desvincular de toda a desgraça que está ocorrendo nesse país. A gente deve sempre lembrar que o Paulo Guedes e que as políticas que o governo Bolsonaro faz são a continuação das políticas do Temer, do Fernando Henrique e do Collor. São as políticas neoliberais, cujo horizonte final é consolidar o Brasil como um país primário, Exportador exportador de agro, exportador de proteína animal, exportador de minérios e uma estufa para o capital financeiro. Essa é a lógica do Guedes, como foi a lógica lá atrás do Collor, é a lógica dos neoliberais. Então, os neoliberais estão divididos sobre como é, vão operar na eleição, mas estão unidos, inclusive com os lavajatistas e com os bolsonaristas, acerca do programa para o país eles querem manter o programa deles, as conquistas que eles tiveram desde o golpe de 2016. Né? Nesse contexto, na minha opinião, é que se inserem duas polêmicas que têm tomado atenção é, da esquerda brasileira nas últimas semanas, que é a polêmica sobre a vice, a presidência da República, e a polêmica sobre a federação. Eu acredito que, em relação à vice, cada um aqui já tem uma opinião a respeito, tá certo? e cada opinião aqui é respeitável e vai ser ouvida aqui no debate. A minha opinião é que o tema da vice deveria ser debatido mais à frente, não agora. Não é necessário, do ponto de vista do crescimento da candidatura Lula, uma definição sobre a vice agora, e que a vice deveria ser alguém afinado com o programa de transformação que nós defendemos para o país e alguém de confiança, para que não se repita uma situação como nós vivemos em 2016, de ter como articulador do impeachment o vice-presidente da República. Por isso, obviamente, eu acho um desatino indicar para vice um nome como o Alckmin, como alguns setores da esquerda vêm defendendo, né? inclusive figuras como Freixo, por exemplo, o candidato pelo PSB, com apoio do PT, a governador no Rio de Janeiro. Esse é um tema. O outro tema é o tema da federação. Há muitos setores que acreditam no seguinte raciocínio. É fundamental ganhar a presidência da República, é fundamental ter maioria no Congresso. Para ter maioria no Congresso, a gente precisa eleger grandes bancadas. Para eleger grandes bancadas, a federação é um instrumento útil. E, portanto, é importante para a tática de 2022 e para governar depois a constituição de uma federação. Alguns, inclusive, dizem mais, que isso é importante estrategicamente porque a unidade da esquerda é fundamental para transformar o Brasil. Eu entendo esses argumentos todos, a minha, a minha opinião é que é, eles, em tese, são muito interessantes, mas, na vida real, eles não correspondem a federação que está efetivamente sendo debatida. A federação que está sendo debatida é com base numa legislação muito capenga, aprovada pelo Congresso Nacional e depois é, detalhada pelo TSE, que é quem vai aprovar se uma federação vale ou não. Tá certo? A federação é, na verdade, a criação de um suprapartido, um superpartido, um partido de partidos. É, a federação, segundo o TSE definiu, tem que ser registrada junto ao tribunal num espaço muito curto de tempo, mais ou menos por volta do dia 1 de abril. Nós já temos que estar entrando com estatuto, programa e uma série de outras indicações. É, na minha opinião, absolutamente impossível fazer isso nesse tempo. Não há nada que a federação é, possa nos dar de vantagem, que não é acompanhado por desvantagens, seja no âmbito programático, seja no âmbito eleitoral, e, portanto, na minha opinião, a federação, nesses termos, nas condições que efetivamente estão sendo debatida é um problema, não é uma vantagem, especialmente porque a federação que nos foi proposta é com PSB, partido que, por esmagadora maioria, apoiou o Aécio Neves no segundo turno de 2014, apoiou o impeachment da presidenta Dilma na, em 2016, não apoiou oficialmente a candidatura do Haddad em 2018 e vem votando parte expressiva, cerca de metade da bancada, regularmente com posições de direita no Congresso Nacional. Mas esses são dois temas muito polêmicos, aqui no debate a gente vai poder entrar em detalhes. Por fim, é, é importante incluir na análise aí dos cenários e dos desafios para 2022 o tema das eleições para governador. Né? Aqui há pessoas de outros estados, não apenas de São Paulo, estou vendo aqui gente do Mato Grosso, estou vendo gente do Paraná, estou vendo gente de Minas Gerais, aqui dentro da sala Zoom, não sei quem está nos acompanhando em outros, mas é importante levar em conta o seguinte, o cenário favorável à eleição de Lula, que a gente verifica nas pesquisas presidenciais, não se reproduz na imensa maioria das pesquisas para os estados. São raros os estados onde as candidaturas de esquerda, não necessariamente petistas, lideram as pesquisas para governador ou para o Senado. Né? Então, nós temos aqui uma situação em que é um foco de preocupação, ou seja, é preciso fazer com que as disputas estaduais sejam também vencidas ou, pelo menos, polarizadas pela esquerda, sob pena dos estados, os futuros governos estaduais se transformarem em freios no processo de transformação que a gente quer fazer do país. Né? No caso, não só as eleições para governador, mas também para Senado, para Câmara dos Deputados e para Assembleia Legislativa. Na nossa opinião, a maneira de fazer isso é para esquerda. Ou seja, eu sou de opinião, a gente tem defendido que é importante que se lancem candidaturas de esquerda, não necessariamente petistas, capazes de reproduzir no âmbito dos estados a polarização que nós vamos querer impor nacionalmente, ou pelo menos apoiar no âmbito dos estados essa polarização. Porque a pior coisa que pode acontecer é você ter em âmbito nacional uma polarização esquerda-direita e nos estados uma polarização entre diferentes setores da classe dominante. Isso vai nos deixar sempre com um problema na retaguarda. Então é preciso que... Mesmo naqueles estados onde a disputa seja polarizada por duas candidaturas da classe dominante, haja uma terceira candidatura forte de esquerda que sirva de ponto de apoio para a disputa nacional. É interessante dizer que muita gente acha que é difícil fazer isso. E a realidade tem mostrado que é difícil mesmo, mas não é impossível. Veja o caso do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, Muita gente importante, muita gente muito importante desdenhou das possibilidades do PT ter uma candidatura forte ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. E eis que, para surpresa geral, as pesquisas que vêm saindo indicam um bom desempenho, um ótimo desempenho da candidatura do companheiro Edgar Preto, atual deputado estadual do PT na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a governador. Ou seja, existe sim espaço para candidaturas de esquerda e candidaturas, inclusive, do PT nos estados. É mentira. É subestimação da crise, da nossa capacidade, você eliminar do cenário a possibilidade de ter candidaturas fortes de esquerda. É, obviamente, alguns estados vão ter mais importância que outros pelo tamanho dos estados. E entre os estados com maior importância por conta do tamanho do seu eleitorado, obviamente, tem o caso de São Paulo, sobre o qual as pessoas aqui vão poder falar no debate. Né? E, por fim no item desafios de Lula, eu só destacaria um, além do óbvio que nós queremos ganhar as eleições presidenciais, mas eu destacaria um que, na minha opinião, ganha relevância cada vez maior, que é a definição do programa que nós vamos adotar para superar a crise que o país vive. Né? Muita gente acha que, do ponto de vista eleitoral, não precisa ter um programa. Basta falar do Lula, ou basta falar do que fizeram os governos é, petistas em âmbito federal no passado. Minha opinião, isso é um erro. É um erro eleitoral e, principalmente, é um erro do ponto de vista da disputa futura. Né? É um erro eleitoral porque, tem uma entre outros motivos, tem uma parcela da população brasileira que vai votar em 2022 que simplesmente não conheceu os nossos governos. Parece que não, mas o golpe aconteceu em 2016. Ou seja, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. São seis anos. Pessoas que tinham dez anos em 2016 e que não acompanhavam a política vão poder votar. Vão poder votar e vão decidir. Então, é um equívoco. Dando isso só como exemplo, você não travar a disputa política sobre o futuro e achar que basta falar do feito no passado, até porque, vamos convir, é, qualquer apresentação daquilo que nós realizamos de exitoso no passado não é suficiente para enfrentar os problemas que nós estamos tendo no presente. O Brasil mudou muito para pior nos últimos anos. O que aconteceu do golpe para cá criou situações novas e terríveis, e, portanto, a gente precisa, é, sim, para travar o debate político-eleitoral, responder as questões que estão postas agora. Por exemplo, o que nós vamos fazer com o fato de o Banco Central ser independente? O que nós vamos fazer com o teto de gastos? O que nós vamos fazer com o que eles fizeram com a Petrobras? O que nós vamos fazer com o Correios, com a legislação trabalhista, com a reforma previdenciária, etc. E uma segunda questão é que, além da necessidade de ter programa para poder disputar as Eleições, mais necessário ainda será para governar. Quer dizer, nós vamos assumir o país num ambiente muito difícil. Né? Tem uma situação mundial complexa, uma situação regional complexa. A direita não vai desaparecer no dia seguinte, pelo contrário. Quer dizer, se tudo correr bem, se nós ganharmos as eleições, se nós tomarmos posse, a direita não vai sumir. Quer dizer, é como nos Estados Unidos, vai continuar existindo um amplo setor de extrema-direita. Neo, os neoliberais vão continuar aí nos pressionando. Uma parte do povo vai se mobilizar para pressionar, mais do que agora. Ou seja, tudo aquilo que a gente reclama hoje de que está faltando mobilização, nós vamos viver a situação oposta, na minha opinião. Nós vamos viver muita pressão e muita mobilização. Né? Contra um governo de esquerda, as pessoas se sentem mais estimuladas a pressionar do que contra um governo de direita. As instituições tomadas pela destruição e pela ocupação dessa horda né, bolsonarista. Basta falar de milhares de militares do governo federal e então as instituições, além de desmontadas, não vão estar eh, operando a nosso favor. E o quadro econômico, social, provavelmente, é tudo muito terrível. Né? Essa quantidade de pessoas mortas, vitimadas, famélicas, desempregadas, enfim. Por onde quer que a gente olhe, os desafios vão ser imensos e as pressões vão ser imensas. E para enfrentar os desafios com capacidade, nós consideramos necessário que tenha um plano de voo definido, um mapa do caminho, um programa, claro, especialmente um programa de ações emergenciais. Então, era isso que eu teria a dizer aqui para abrir a discussão. A ideia agora é que as pessoas que queiram falar, elas possam ou levantar a mãozinha ou se inscrever pelo chat. E a gente, é, nós não temos como ficar controlando o tempo aqui, nem é o caso. A ideia é que as pessoas usem, sei lá, de, em torno de sete minutos para fazer suas falas. Lembrando que a intenção aqui não é fazer perguntas a quem fez a exposição inicial, é a, dar opiniões. Aqui é uma reunião livre, uma reunião aberta, tá certo? Para a gente abrir o ano né, das atividades do Centro Cultural Esperança Vermelha, pensando um pouco nos cenários de 2022. Então, está aberto para quem quiser fazer uso da palavra. Eu vi que o Fausto abriu o microfone, então suponho que ele é o primeiro. Fausto com a palavra. Uma boa noite, um abraço. Está chegando bem a voz? Vocês estão me ouvindo? Sim. Uma, uma boa noite. Sim, é, sim. É só, vou destacar algo, alguns pontos, e considerando a exposição que foi feita e que deu conta das questões que são centrais. é A necessidade da construção de um programa, que eu acho que é fundamental, e também, além do, de um programa, é preciso levar em conta um acúmulo. E nós temos um acúmulo, e um dado que é importante desse acúmulo, é que a reação à, à vice é, jogada no colo do, do Alckmin gerou uma enorme discussão, muito superior à que nós tivemos no período anterior. Quando nós cometemos os mesmos erros, digo nós, porque essa posição foi vencida pelo setor que hegemoniza o Partido dos Trabalhadores, no caso do, dos vices lá do passado, o José de Alencar e do, do Temer, que mostra que é um acúmulo, é um crescimento do, de consciência de classe e que é importante para o pro nosso processo de luta. Mas eu testar com a necessidade realmente de um de um programa e de uma agenda que possa ser colocada também daqui até o final desse processo e com a necessidade de um debate que possa trazer para o centro da, da da nossa atuação não só o que está no, no cenário aí a possibilidade da da vitória, mas também os contratempos, a, o revés que nós teremos a partir do, do transcorrer do ano, que o embate será duríssimo, e a outra é de ter um processo para preparar realmente para suportar um governo é, do Partido dos Trabalhadores e com o Lula. Então, essa discussão acho que ela é, é fundamental, não só de chegar ao ao governo, mas de ter condições de sustentá-lo. Então, nós somos de ter as bases instaladas e estabelecidas, a partir de comitês, a partir dos espaços mais variados. Então, são discussões que necessitam de uma é, articulação mais forte e de um trabalho que passe a levar em conta as mobilizações, que precisam de entrar no, no cenário novamente, para que a discussão não fique restrita apenas ao comando do, do Partido dos Trabalhadores e também dessas possibilidades que estão sendo apresentadas, dentre elas a da federação, feita aí como uma meta federação suprapartidária e que é o esvaziamento do PT e o esvaziamento do, dos partidos que têm consistência e que tem base. E é o outro dado que é significativo é do desse contorno feito para transformar o, o padestrar o Partido dos Trabalhadores e transformá-lo na Terceira Via. Então acho que a gente precisa de ter uma luta é forte interna e à esquerda para evitar esse processo que ele está em marcha e tem um apoio substantivo do, de parlamentares do Partido dos Trabalhadores e de parlamentares que estão no, no campo de esquerda, mas que não tiveram posição firme, destacada, na luta contra o golpe. Que é um outro dado também que deve ser é, objeto das nossas considerações e também do processo de mobilização que a, o que está no, em jogo com a vitória do Lula e com esse, é uma é a derrota do golpe de iniciado em 2016. E há muitos querendo enterrar esse processo como se fosse possível. Então, acho que são essas questões, e eu fiquei bastante satisfeito com a exposição inicial, que ela deu conta de maneira organizada e substantiva dos pontos que são fundamentais. Eu destacaria... De modo complementar com essas palavras. Obrigado. Obrigado, Fausto. Já chamo o próximo, que é o Cortes. Olá, boa tarde aí, companheiros companheiras. Eu me sinto bem contemplado com a fala do Walter. Eu acho que nós temos. Alguns pontos é, bem caminhados do ponto de vista da crítica. Acho que, e aí é onde eu entro. Duas coisas que vocês têm que levar em consideração. No, no plano internacional, é, que a China tem no Brasil também um grande investimento. Ela vai continuar esse investimento no é, setor energético, por exemplo. Ela é a única empresa é, que, ao mesmo tempo fornece produz eh, energia e tem concessão para produzir eh, novas formas de energia então há uma ela continuará sendo uma grande compradora de commodities nossa e tem um poder de investimento grande aqui então eh, a gente precisa olhar a China com esse com esse cuidado também é, penso que ela vai ter que militarizar mais, porque os inimigos dela estão militarizando, especialmente a relação Rússia e o conflito próximo da Rússia, é, obrigará a, a China também a militarizar. Mas eu queria ver mesmo para, para o Brasil. Eu penso que a eleição do Lula não é dado certo. Às vezes, eu ouço, parece que nós estamos já esperando o dia da posse. E é, essa não é uma realidade. A direita nossa é uma direita muito bem estruturada. Ela está no poder, com a pior direita, e a segunda parte dela está a reboque do lado, procurando via para nós. Então, a, ele, a eleição do Lula, se acontecer, vai ser em uma situação muito difícil. É, primeiro, esse governo que está aí, ele tem o poder do Estado, terá dinheiro para fazer, não só para dar para a população, para comprar a eleição. É, tem os grandes setores conservadores apoiando, mas não podemos esquecer que esse governo fez para o setor militar e paramilitar favores que nenhum outro governo tinha feito. Por exemplo, o pessoal de segurança hoje goza dos mesmos privilégios da aposentadoria que os militares da ativa, os militares regulares. E aqui eu estou incluindo os policiais, policiais rodoviários, todo mundo. Quando nós somarmos isso, nós estamos falando de um contingente, não só eleitoral, mas de mobilização muito grande. Nós temos um setor é, evangélico, conservador, de viés americano, de orientação americana, muito forte, e que tem hoje uma presença junto as comunidades, aos loop, ao lupem é, nas grandes cidades muito forte, mas muito forte mesmo. Eu diria que é, boa parte das periferias das grandes cidades tem a presença é, desse público e ele terá um peso grande nas eleições e por, talvez por isso o Bolsonaro tem entrado exatamente no partido da Igreja Universal. Não podemos esquecer que o Pele, o dono do pele né? ah, mas eu esqueço podem mais da Neto, o Pele trabalha com esse público. Então, estas situações nos. essas três coisas. Recursos, e aí auxílio Brasil, em primeira mão. Setores militares e paramilitares. Setores um, evangélicos conservadores. Já garantem uma aporte muito grande para a eleição de Bolsonaro. O processo eleitoral. É, e aí eu concordo com o Walter em relação às dificuldades. Se a gente ganhar, a gente Quebrar tudo isso. E ganhando as eleições, nós estamos um programa bastante consistente. Por é, O país piorou muito. Primeiro, nós perdemos gente é, prestadora de serviço direto para a população. É, o país está mais endividado. Não podemos esquecer que só no primeiro ano da pandemia foi um trilhão a mais. Né? de orçamento extra, isso é dívida paga. A elite vai cobrar isso, ou na forma de juros, como já está cobrando, ou em outras formas. Ah, o poder do Estado é muito menor. Fica aqui até lá, o Paulo Guedes vai vender muita coisa ainda. Além do que já foi vendido, muita coisa vai ser vendido até outubro. Então, ah, nós temos um comprometimento hoje direto do setor universitário, especialmente das universidades, e esse início da educação é continuar fazendo um movimento de desmobilizar o poder efetivo das universidades federais, etc. É um um centro de produção de conhecimento que a gente tinha capacidade de mobilizar e eu penso que eles vão desmobilizar isso a passos largos. e A melhor forma de fazer isso é cortar recursos, como está sendo feito nos centros acadêmicos todos. Então, eu prevejo para essa eleição... É, bastantes dificuldades ah, e aí entra na questão mais difícil A ausência de um programa mas o Lula não é programa ele é agricultor mas ele não é programa e sem programa não tem ele vai aí o vice pode ser qualquer um eu não ter disse se for o Lula se não tiver um programa não adianta não é uma questão de vice esse, aquele, não pode ser da direita, da esquerda, do centro. Preciso que haja um programa de intervenção nisso. Segundo, e para mim é muito importante, essa discussão do vice não foi colocada, ela foi anunciada. Eu acho muito difícil a gente é, conseguir reverter já que o setor dominante no PT está muito convencido de que nós precisamos ter um vice com essas características. E um vice com essas características é o único capaz de ser útil enquanto vice e, de certa forma, liberar as eleições de São Paulo para um setor mais conservador do PT, um setor com mais cara de PSDB que a gente tem é, em São Paulo. É, posto isso, eu acho que nós temos um desafio grande, enquanto esquerda, que é, ao mesmo tempo, cobrar um programa, o tempo todo, fazer a cobrança de um programa, cobrar uma estratégia de ação nos estados, nesse sentido, alinhamento com as forças progressistas e de esquerda nos estados, preciso ter cabeça nos estados, Eu preciso ter candidatos ao governador, ao senado nos estados. É... E precisamos não gastar muito tempo na discussão do vice, mas gastarmos mais tempo com a discussão de um programa eleitoral capaz de, nas horas de crise, sustentar a candidatura Lula. Então, eu acho que esse é um, um cuidado grande. É esse Uma candidatura focada exclusivamente na pessoa e com todas as fragilidades que ela... Todas as potencialidades, mas são todas as fragilidades que ela tem. Ela pode, de uma hora para outra, ser aniquilada, ela pode ser varrida é, com o poder das mídias e de todos os sistemas. Então, esse é o desafio para gente, para os petistas. Esse, eu acho, que é um desafio para a esquerda. Ah, e a esquerda tem que, acho que sair um pouco desse canto de sereia, que são as candidaturas coletivas o tempo todo, não, nós precisamos de candidaturas coletivas, nós precisamos de candidaturas individuais, nós precisamos de um programa que aponta para a esquerda, e nem tanto para a federação ou para qualquer outra forma meio esdrúxula de fazer política ou de voltar àquela velha política que a gente já teve, especialmente no, no auge da ditadura, era ter as famosas coligações. Pelo menos, eu acho que é esse nossos principais desafios aí Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Cortes. Nós temos inscritas agora a Manuela, de Jundiaí, e depois a Paula Menicone, de Minas Gerais. Manuela, por favor. Boa noite, companheiros, companheiras, camaradas. O que eu queria colocar é, é, é mudar um pouco o foco, né? porque a gente está falando dos nossos, é, da, do, do, enfim, dos, do, dos obstáculos que nós temos que, que enfrentar em 2022, e nós precisamos olhar um pouco para dentro também, tá porque nós vamos ter obstáculos criados dentro do próprio PT. Né? É, eu acho que ninguém aqui acha que nós não vamos ser cobrados, por exemplo pelas falas do nosso caro coacoá, né, desses dias aí atrás, e que nós não vamos ser cobrados, por exemplo, por posturas como do nosso senador Rogério Carvalho, né, na, no orçamento secreto, é, no próprio, na própria autonomia do Banco Central, enfim eu acho que são coisas que a gente é, tem que pensar também porque nós vamos ter problemas que são criados por nós mesmos dentro do nosso partido além dos que nós vamos ter fora para enfrentar nós temos que, que ter argumentos quando a gente for para a rua der a cara a tapa na rua e for cobrado a gente vai ter que ter argumentos para rebater isso aí né tá difícil, né, gente? De, de verdade, está bem complicado. É isso que eu queria colocar, o outro lado da história, não só o que nós temos que enfrentar fora, mas dentro do partido também, né? Que também eu não vi, eu não vi ninguém da direção fazer qualquer nota, a não sei na primeira declaração, na segunda eu não vi, eu vi as mulheres. Não vi ninguém da direção fazer qualquer... Enfim, também não adianta ficar só nas notinhas, né? como o PT normalmente fica. Eu acho que tinha que ter um debate mais aprofundado a respeito desses assuntos. Enfim, vão ser coisas que nós vamos ter que enfrentar na eleição também. Nós vamos ser cobrados. É isso. Obrigado, Manuela. Paula, com a palavra. Salve, camaradas. É, eu gostaria de falar, me ouvem, ouvem, né? Eu gostaria de falar sobre duas questões. Uma delas é a, é, muitas aspas, facilidade com a qual o Lula vai ganhar as eleições. É, hoje é tão difícil a gente poder falar sobre isso sem ser atacado, sem ser acusado de que está com pessimismo, de que não pode ser este o clima, ou seja... É petistas ou não petistas, mas as, os nossos companheiros, é, o que eles querem é que a gente fale, eles querem dizer, eles querem ouvir, e, e vai ser no primeiro turno. Né? Parece que a dificuldade de enfrentar a realidade tal qual ela se apresenta, é muito grande. Então, esses companheiros, essas companheiras vão criando uma narrativa e uma, e uma, uma realidade paralela que não é a realidade que, que, que a gente está vivendo, pelo menos que eu estou vivendo, que as pessoas que eu conheço. Então, para dar um pequeno exemplo, eu estava no Nordeste, gente, eu não estava em Curitiba, eu estava no Nordeste, onde eu pude dialogar, com trabalhadores é, é, é, médios e precários, né? Então, é, e essas pessoas falando que não vão votar no Lula, entendem? É, por quê? porque, eu, de alguma forma, elas ouvem dos empregadores ou ouvem da classe dominante, e elas compram a narrativa e elas, e elas é, automaticamente se postam ao lado dessas pessoas e dizem que não, que o, e aí todo, tudo aquilo que a gente já sabe que é falado sobre o Lula. né Então, essa, essa, é, esse é um aspecto que eu, gostei, que eu gostaria de, de ressaltar. mundo <risos> É assim, é sobre o programa que eu tenho visto a mídia começar a atacar o Lula. E de, desde que houve a fala da presidenta Gleisi e do próprio Lula sobre a reforma trabalhista. Quando eu li sobre a reforma trabalhista, eu tive vontade de falar assim, nossa, Lula, vamos falar não só da reforma trabalhista, porque a assim, reforma trabalhista é mais ou menos algo que incomoda muita gente e não só do nosso campo, dos setores do centro também ficam incomodados com a reforma trabalhista, né? O único setor que realmente apoia a reforma trabalhista é a partir da direita. Né? Então, assim, falei, vamos falar, pensei, vamos falar da reforma trabalhista, vamos falar da deforma da Previdência, vamos falar da Petrobras, vamos falar do, da... da do imposto sobre grandes fortunas, vamos falar que o rico tem que pagar a conta e tem que pagar mesmo, né? vamos falar sobre tudo isso. E aí a mídia, é, em especial hoje, a, a, o Estadão falando que o Lula não apresenta nenhuma alternativa para desenvolvimento econômico e social, é, e aí e ele bate e ele é, critica o que o Estadão chamou de avanço dos últimos tempos. E aí eu li, eu falei, bem, só se for um avanço rumo ao precipício, porque dizer que a reforma trabalhista foi um avanço, para quem? Para a classe trabalhadora é que não foi, então eu acho que seria muito importante que a gente apertasse o programa e falasse mesmo, sem medo, com todas as letras, o que a gente quer é que o rico pague a conta, o que a gente quer é que o que está na Constituição, que é a taxação de grandes fortunas, entre logo e comece a vigorar, o que a gente quer é que os bancos não fiquem tão milionários quanto estão. E, enfim, dizer o que a gente quer e fazer uma marcação de programa e dizer para esse povo pobre, com trabalho precário, olha, você está assim porque aqueles que você, em quem você votou fizeram essas medidas que vão te deixar cada vez mais pobre. Entende? Então, eu acho que a gente precisa colocar o nosso programa mesmo, e sem meias palavras, e sem tentar mascarar e dar uma carinha assim, menos ah, assustadora, aspas, entende? E dizer o que, que a gente quer. E aí, a gente dizendo o que a gente quer, a questão da vice, ela já fica resolvida. Porque o que a gente quer... Construir, não comporta um sujeito como Alckmin e né, coisas como Alckmin. Enfim, camaradas, é, beijos e abraços, muito bom ver todo mundo. Bom, enquanto ninguém se inscreve, aqui no registro: a gente tem no Facebook do CCV 25 pessoas mais ou menos acompanhando online, e lá foi feita uma observação pela companheira Valkyria que eu queria trazer aqui que é o tema da mobilização, ou seja, a campanha tem que ser pensada em termos de programa, tem que ser pensada em termos de política de alianças, tem que ser pensada em termos de candidaturas, mas também temos que pensar na maneira como a campanha deve ser organizada e deve ser realizada, quer dizer, se não for montada uma campanha de massa organizada com ênfase na periferia, nos locais de trabalho, nos locais de... Tudo tudo vai ficar muito mais difícil, então, eu estou interpretando aqui a parte do que a Valquíria chamou a atenção, usando essa ideia da questão da mobilização. Né? E também é, aproveito para pegar carona aqui no que foi é, chamada a atenção pela Paula Melicone. Veja, a direita fica irritada quando a gente fala que tem que revogar as reformas feitas do governo Temer para cá. E eles ficam, é, como é que se diz, ficam irritados porque essas reformas contribuem para a lógica, para o objetivo programático deles, que é um país primário exportador e financiarizado. O grande problema que eu acho que a gente vai ter é que nós não podemos apenas falar de revogar as reformas. A gente precisa colocar um programa alternativo. Por exemplo, se a gente acaba com a atual a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, e volta, por exemplo, à situação que a gente tinha antes, isso por si só não vai gerar os empregos, tem que ter um programa de reindustrialização nacional, tem que ter um programa de investimento no desenvolvimento, para que haja os empregos realmente, né? porque, na verdade, a reforma foi funcional para eles no programa deles, a gente precisa ter, desfazer as reformas e, junto, apresentar o tal programa que vários aqui falaram. Pessoal, eu pergunto se mais alguém quer falar, porque o nosso objetivo aqui é espaço aberto. Já tivemos quatro falas, eu acredito. Temos ainda uns 20 minutos ainda de conversa possível. Alguém aqui deseja fazer uso da palavra ou está todo mundo tímido hoje? No domingo. dou uma. Dou-lhe duas. Tchan-tchan-tchan... Olha, não havendo, a ideia era a gente fazer, então, um, um, vou fazer um pontuado aqui do que foi falado. Se alguém mais quiser falar, beleza, senão a gente vai é, ir por encerramento. Eu queria aqui lembrar é, do que o Fausto falou, das questões que o, o Fausto falou, a necessidade de organizar a sustentação do governo. Ou seja, se tudo correr bem, não vai ser trivial. Vai ser muito mais difícil do que foi de 2003 a 2016. E outra questão que o Fausto falou que eu queria destacar é a vitória do Lula nas eleições de 2022 tem que ser vista como a derrota do golpe, do golpe e do programa do golpe. Não é simplesmente uma vitória, tem que ser um objetivo claro de reversão do mal feito. Em relação à fala do Cortes, eu queria pontuar aqui, em primeiro lugar, ele chamou a atenção para um fato que tem que entrar no nosso radar. Quer dizer, a China tem fortes investimentos aqui e quer ter mais investimentos. O problema é que os investimentos que a China faz, faz de acordo com as regras do jogo. Então, nós vamos definir quais regras, que jogo a gente quer jogar para que esses investimentos contribuam para o nosso projeto. Porque eles investem com as regras que tiverem impostas. E, portanto, não necessariamente o investimento em si é aquele que contribui para o tipo de país que a gente quer construir. E destacar muito essa questão que o Cortes destacou, de que a eleição não está dada. Outros aqui falaram isso, eu quero destacar com muita força isso. Não está dado o resultado eleitoral. Não vamos nos enganar com pesquisa. Em janeiro de 2018, o Lula liderava as pesquisas. Nós sabemos como é que o ano terminou. Então, não vamos nos enganar. Né? Não se trata, é, como bem chamou a atenção a Paula Minicone, de ser pessimista. Se trata de ser realista. Se a gente quer ganhar contra um inimigo mau e impiedoso, a gente não tem o direito de ficar subestimando a maldade do lado de lá. Né? Terceira... É, questão que a, a companheira Manuela chamou a atenção, que são os, os problemas internos, entre aspas. É, o PT é um partido engraçado, num certo sentido, porque a gente gosta de lembrar que é um partido de massas, mas a gente acha que ninguém fica sabendo dos nossos problemas internos. Num partido de massas, os problemas ditos internos do PT são públicos rapidamente todo mundo fica sabendo de tudo, e eu, pessoalmente, acho que não é ruim que seja assim, faz parte das liberdades democráticas. Então, as questões que ela citou, por exemplo, um vice-presidente nacional do PT fazendo críticas públicas à presidenta Dilma Rousseff, é certo? faz parte do debate público, a gente pode ter a opinião que quiser sobre o mérito, mas tem que saber que é um debate público que vai reverberar né, nos próximos meses, ou o outro caso que ela citou aqui, que é gravíssimo, quer dizer, é público que o chamado orçamento secreto virou um instrumento gravíssimo, antidemocrático. E, no momento em que nós podíamos ter enterrado o orçamento secreto, numa votação que estava quase empatada, ao invés da a gente empatar, a gente desempatou a favor do orçamento secreto com o voto de um senador petista. Não é uma questão trivial isso, porque... Porque, veja, a permanência desse orçamento secreto vai se converter num problemaço num futuro governo Lula. No atual governo, faz parte do pacto de governabilidade entre o bolsonarismo e o centrão. Não vai, ter, não vai ser parte de pacto de governabilidade caso a gente ganhe a eleição. Vai ser um instrumento de estrangulamento do governo por parte do Congresso conservador e Nesse caso, nós podíamos ter enterrado isso e não enterramos. Né? Então, são problemas que ela tem absoluta razão, vão ter que ser lidados publicamente, não tem outro jeito. Em relação ao que a Paula falou, eu já fiz o um comentário é, e também já chamei atenção para a questão que a Valkyria é, e outras pessoas comentaram no chat. Eu pergunto se mais alguém quer fazer uso da palavra, senão a gente vai dar por encerrado aqui, porque o objetivo era... Esse que nós até agora fizemos, era conversar. Dole uma. Dole duas. Tchan, tchan, tchan. Não havendo, então, a gente agradece a participação de quem acompanhou aqui pelo, pelo Facebook do Centro Cultural Esperança Vermelha. A gente agradece a quem participou aqui na sala Zoom conosco. nosso objetivo era esse, era fazer uma, uma conversa bem aberta, bem geral convidar todo mundo para, na terça-feira, acompanhar a roda de conversa, a primeira é, do período, com o companheiro Adriano Bueno, entrevistando a companheira Guida Calisto, vereadora do PT, aqui na cidade de Campinas, tendo como tema a discussão do primeiro ano do atual governo municipal, o governo do senhor Dário Saad. Né? E... Pedir a vocês também que acompanhem aí pelas redes a programação do Centro Cultural Esperança Vermelha. Tem sido um instrumento importante, na nossa opinião, para contribuir para o fortalecimento da esquerda em Campinas. Não apenas é, do PT, mas do conjunto das pessoas que, sendo ou não filiadas a partido político, se identificam com o programa democrático, popular e socialista. Então, sem mais, vamos encerrar aqui desejando o famoso Fora Bolsonaro, porque nós não esquecemos disso, nós queremos tirar esse cara antes, se for possível, tá certo? Em grande estilo. Então, Fora Bolsonaro e fora viva! Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro. Fora Maria, presidente! E Dilma Navice! E Dilma Navice! <risos> Boa!